Olá, esse é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Veja nessa edição. Produtos que iam para o lixo, viram matéria-prima e geram emprego e renda a dezenas de famílias aqui de Cuiabá. Além de retirar esse material que, que poderia estar tá, é, poluindo a natureza, é, ele está gerando uma renda lá na ponta da cadeia. Como lidar com assédio moral no trabalho, uma prática que pode levar à depressão? e outros problemas graves. As empresas devem orientar através de treinamentos, palestras, é, workshops. Em estúdio, a gente fala sobre o direito dos deficientes com a juíza Claudirene Ribeiro. É agora no Trabalho em Revista.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 Muitos produtos que aí na sua casa vão para o lixo, viram matéria-prima e renda para milhares de famílias. Aqui em Cuiabá, servidores do Tribunal Regional do Trabalho e funcionários de empresas privadas dão um bom exemplo. Eles destinam toneladas de resíduos para uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Aos olhos de muitas pessoas, essas pilhas de sacos plásticos não passam de um monte de lixo. Mas grande parte desses resíduos pode voltar a ser matéria-prima, além de reforçar a renda de milhares de famílias. Garrafas PET, por exemplo, podem ser transformadas em calça jeans ou até mesmo em revestimento para parede. Neste local onde estamos funciona apenas uma das dezenas de cooperativas que existem em Mato Grosso. Aqui há materiais recolhidos nas ruas, mas a grande maioria são doações de servidores públicos e empresários que se preocupam com a sustentabilidade ambiental. Neste shopping popular de Cuiabá, os resíduos têm destino certo. Quanto mais produtos, melhor para o seu José, de 58 anos. Está vindo muito material e está aparecendo mais. Nós já não estamos tá comportando mais aqui. O diretor do shopping conta que, no início, o projeto precisou de dedicação para conseguir orientar todos os empresários e funcionários do local a separar o lixo orgânico do reciclável corretamente. No entanto, o trabalho em parceria com a cooperativa garantiu uma redução nos custos na hora de coletar os resíduos. Se você contratar hoje pessoas para fazer essa coleta, é, pode ser que saia até mais, mais o custo mais onerado. Hoje, trabalhando com a cooperativa, o custo é menor. O crescimento da cooperativa motivou os integrantes a criar um novo projeto sustentável. A partir dos próximos meses, eles estarão cada dia em um bairro de Cuiabá para coletar tudo que for reciclável. É muito importante, porque às vezes a pessoa acha que só é lixo, não é lixo. É dinheiro, é, é, é salário, é comida na, na, no, na mesa para a família, para várias famílias. Né? Só aqui na nossa cooperativa são 25 cooperados que, que estão aqui sobrevive desse salário. Então é importante. E a gente conseguindo coletar mais nos bairros, é, a gente consegue colocar mais gente. Tem tanta gente desempregada que precisa de trabalho, a gente pode dar mais trabalho, mais dignidade para essas pessoas que estão tá desempregadas. Apesar dos esforços há um material que ainda causa muito problema. O vidro continua sendo o vilão do meio ambiente. Por isso é válido ouvir uma dica de quem entende de sustentabilidade. As pessoas que, que, que tomam sua cerveja, que eles deem preferência àqueles que têm a embalagem retornável. Ou, se possível, se não tem a embalagem retornável, se possível, que eles façam a opção pela lata. Porque uma latinha, se você jogar uma latinha na rua... Daqui a meia hora essa latinha não está mais ali. Mas se você jogar uma garrafa de vidro ou, jogar, ou deixar o vidro na porta de sua casa, ele, ele vai ficar ali o tempo todo ele, e vai ser um grande problema para a natureza. Ações simples como estas que você acabou de ver se transformam em boas práticas sustentáveis que beneficiam toda uma geração. Além de retirar esse material que, que poderia estar tá, é, poluindo a natureza, é, ele está gerando uma renda lá na ponta da cadeia. No Tome Nota, veja 5 coisas sobre rescisão contratual. Empregadores e empregados devem observar algumas regras no momento de encerrar o vínculo empregatício. Por isso, Tome Nota te explica 5 coisas sobre a rescisão contratual. O contrato de trabalho pode ser rescindido por decisão da empresa, do empregado ou por acordo entre as partes. A anotação do fim do contrato na carteira de trabalho é documento hábil para requerer o seguro-desemprego e o FGTS. Independentemente da causa ou modelo da rescisão, a empresa deve especificar a natureza de cada pagamento feito ao empregado e discriminar o valor relativo às parcelas. Quando o vínculo empregatício chegar ao fim por acordo, o empregado receberá apenas metade dos valores referentes à indenização do aviso prévio e do saldo do FGTS, podendo sacar até 80% do fundo. Nesses casos, o profissional também perde o direito ao seguro-desemprego. As demais verbas trabalhistas deverão ser pagas integralmente. O empregado pode considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, correr algum tipo de risco ou sofrer assédio constante dos superiores. A partir do término do contrato, a empresa tem até 10 dias para entregar ao empregado os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, assim como o pagamento dos valores de rescisão ou recibo de quitação. Essas foram as 5 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você! Quais são os direitos garantidos aos portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho? Esse é o assunto da nossa entrevista em estúdio com a juíza do trabalho, Claudirene Ribeiro. Então saia daí que é no próximo bloco.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 Ah, e o tema da nossa entrevista de estúdio desta semana são os direitos da pessoa com deficiência. Tem muita gente em busca de vagas no mercado de trabalho e algumas vezes falta oportunidade. Um dos problemas é a qualificação do candidato, que não é suficiente. Só que a inclusão é lei. As empresas devem destinar de 2% a 5% das vagas para estas pessoas, dependendo do tamanho da firma. E elas também têm direitos. Quais são eles? É o que vamos saber agora com a juíza titular do trabalho, Claudirene Andrade. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui obrigada, no Trabalho em Revista. Obrigada. Doutora, eu já começo perguntando para a senhora, então, sobre os direitos. Quais são os direitos que essas pessoas têm dentro do mercado de trabalho? Então, a pessoa com algum tipo de deficiência, é, a sociedade, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, ela busca uma sociedade igualitária, né? busca, ela almeja, a Constituição almeja que o país é, se torne realmente um país com oportunidade para todas as pessoas e oportunidades iguais logo a pessoa com algum tipo de deficiência ela tem os mesmos direitos da pessoa que não tenha é, que não apresente qualquer tipo de deficiência no entanto é óbvio que a pessoa por justamente por apresentar um determinado tipo de deficiência seja essa deficiência mental ou física obviamente que ela vai ter uma maior dificuldade né, em relação ao acesso do mercado de trabalho e por isso ela vai necessitar de é, algumas ações específicas para essa pessoa. Além de tudo, ela se depara é, com um preconceito, às vezes, que ainda é muito enraigado na sociedade, às vezes na própria família, que é o primeiro local é, de acolhimento, de inclusão dessa pessoa, e com isso o que, que acontece? Muitas vezes essa pessoa ela não consegue se inserir no mercado de trabalho, mas ela vai ter os mesmos direitos e, sobretudo, ela vai ter o direito à inclusão social. Porque o trabalho ele é visto é, não como algo é, pesado. Ah, mas a pessoa vai trabalhar. Não, ele é visto como um direito também do cidadão. Ele é visto como algo que vai trazer uma maior dignidade para a pessoa. A questão da acessibilidade também entra como direito. Exatamente. A acessibilidade, ela, vai, ela visa justamente o quê? Ela visa conferir uma maior igualdade para esse trabalhador. Então, um trabalhador que tem, por exemplo, uma deficiência física, ele vai ter uma dificuldade de acesso a, a um local de trabalho, um cadeirante, né, que é o exemplo clássico que a gente consegue, ou mesmo uma pessoa com uma deficiência visual, uma pessoa que, que não enxerga. Então, ela precisa que o local esteja adaptado para que ela possa se locomover com, é, com a liberdade, com a independência. Ela não precisa de outra pessoa para estar uh, o tempo todo com ela uh, levando-a de um local para outro. Então se essa pessoa não adquire essa condição, fica difícil ela se colocar no mercado de trabalho. Quando a gente pensa então em igualdade, em oportunidades para as pessoas com deficiência, a gente sempre pensa então na acessibilidade. Mas essa acessibilidade a gente sempre pensa então num cadeirante, numa rampa. Essa rampa ela vai servir para um cadeirante. Mas, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência é, mental, ela, né, ela já vai ser, já vai ser é, a, a acessibilidade para essa pessoa já vai significar outra coisa. Não necessariamente ela vai ter a dificuldade de locomoção no espaço. Ela vai ter outras dificuldades e ela vai precisar de uma capacitação é, diferente. Então são vários tipos de deficiência. Mas a acessibilidade, com certeza, se a gente for falar em termos amplos, a acessibilidade é um dos principais direitos, que é justamente você promover mecanismos que confiram a, a essa pessoa com determinada deficiência a, a condição de se igualar, de se colocar em iguais condições para trabalhar. Doutora, a gente falou de uma visão macro, mas quando a pessoa ela é contratada dentro daquela empresa, quais são os direitos que ela tem também? Então, dentro daquela empresa, a empresa deve proporcionar para ela, né, isso é garantido pela Convenção 159 da OIT, que trata sobre, né, que discorre sobre o tema, e que o Brasil é signatário, né? Então, o Brasil já ratificou essa convenção, a partir disso o Brasil passou a, a, a promover né, outras leis também, a própria Constituição Federal de 88 e, posterior, nós temos várias outras leis. Agora, recente, no ano passado, nós tivemos também um regulamento. Então, dentro dos direitos das pessoas, dessas pessoas, hoje nós temos a questão das cotas mínimas. Da, de contratação. Então, um dos direitos, quer dizer, os direitos, se a gente for falar do ponto de vista amplo, eles são os mesmos direitos trabalhistas de, das outras pessoas. E o que é importante destacar é que essas pessoas elas vão ter, principalmente, o direito à ascensão dentro da empresa. E que, às vezes, a gente vê, é, lê algumas entrevistas com pessoas com deficiências é, altamente qualificadas, e que reclamam, dizem, olha, ainda existe uma mentalidade, às vezes no empresariado, no sentido de que, não, a pessoa que ela entra aqui por cota e ela só vai receber o um salário mínimo. Então, é óbvio que uma pessoa altamente qualificada, ela tem os mesmos direitos, ela, vai, ela quer também que dentro da empresa ela possa seguir uma carreira com os mesmos salários, igualdade de condições. Então, o que que, o que que a Constituição visa e o que que todas essas leis, quando a gente fala em ações afirmativas, né, dentre as quais entram a questão das cotas sociais, a gente quer justamente é, a sociedade, quando eu digo a gente, eu estou falando em termos de sociedade, a sociedade quer o quê? Que essas pessoas tenham oportunidades iguais e você só consegue conferir oportunidades iguais a essas pessoas se você garantir a elas todos os outros direitos. Então, você tem justamente que haver um tratamento igualitário na medida das suas igualdades né? e desigual né? no sentido de, dessas ações afirmativas para que elas possam, então, é, chegar àquela mesma condição de uma pessoa sem qualquer deficiência. Mas os direitos eles são os mesmos das demais pessoas é, inclusive a, a não e sobretudo o que é importante destacar é o direito à não discriminação e aí dentro desse direito à não discriminação você vai ter diversos fatores que podem é, comprovar se essa pessoa está ou não sendo discriminada. A senhora falou sobre a questão das cotas, que foram criadas, na verdade, como uma forma de inclusão. Agora, essas cotas dependem também do tamanho da empresa? Dependem do tamanho da empresa. Inclusive, uma pequena empresa, ela não tem, às vezes, é, principalmente, ela não tem condições, às vezes, é, econômicas, né, é, para proporcionar esse ambiente é, tão acessível, que, que permita, então, que a pessoa com deficiência se desenvolva, em igualdade de condições. Então, a lei não exige para empresas com menos de 100 empregados. A partir de 100 empregados, a cota é de, dois, né, de 2% e aí vai aumentando o patamar, chegando a 5% com as empresas acima de 1.001 funcionários. E quando esses direitos não são respeitados, o que, é que a pessoa pode fazer? O que a pessoa pode fazer é procurar um órgão do Ministério, procurar o Ministério Público do Trabalho ou o próprio Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia né, e informar que não está sendo, que essa pessoa está, é, procurou a contratação, que existe a vaga e que a empresa não a contratou. Ou mesmo, ingressar em comprovando é, uma discriminação na contratação, ela pode ingressar com ação individual na Justiça do Trabalho, inclusive é, com o juiz postulante ou por, né, é, por um advogado, e postular, então, uma indenização é, em razão e uma indenização por danos morais previsto na Lei é, 9.029 também. Agora, as empresas não podem se negar a contratar porque é uma lei, mas algumas reclamam que falta a qualificação desse candidato. Então, é sempre, é, você tem que, e principalmente nós do Judiciário, temos que procurar ver os dois lados, né? É, algumas empresas reclamam e há, como eu disse, às vezes um próprio preconceito das famílias e nós tivemos recente, em Mirassol do Oeste, na, é, onde eu sou titular, uma ação civil pública onde justamente a empresa é, provava que publicou alguns editais, mas muitas vezes ainda não as empresas ainda ficam naquelas formalidades. Então talvez falte ainda, por parte, às vezes, da empresa, uma, o, o ir mais até, até as instituições que podem ajudar. E quais as instituições que podem ajudar? É, a, a, a PAI, por exemplo, em relação às pessoas com deficiência é, mental, né? ou algumas associações é, de pais e amigos das, das pessoas com deficiência de um modo geral, ou até mesmo nas escolas. Mas, às vezes, as empresas elas publicam nos jornais, mas muitas vezes as pessoas talvez não tenham acesso a essas informações. Mas, é, de fato, há que se reconhecer é uma dificuldade ainda de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, muitas vezes por falta de informação. Por isso a importância desse tipo de programa também. Doutora, essas pessoas têm direito também a um benefício. Que benefício é esse e elas podem perdê-lo? Então, as pessoas que fazem jus ao benefício né, do LOAS, por exemplo, que é um benefício de prestação é, continuada, na verdade ele é um benefício de assistência a essas famílias. Então, são só aquelas famílias é, cuja renda per capita ela não assegura o mínimo, né, existencial para essas famílias que vão ter direito. Mas é importante ressaltar que essas pessoas que oferem esse benefício, elas podem trabalhar na condição de aprendiz por até dois anos, né, e por dois anos elas podem cumular o benefício do loas com a o, o, o salário, né, do aprendiz e aí a partir, é, na verdade, uma espécie de bolsa né, do aprendiz, e a partir de dois anos, porque aí parte, parte do pressuposto que a partir de dois anos, ela já vai ou se inserir no mercado de trabalho como empregado é, seletista né, e não, não aprendiz, ah, ou então ela vai, é, já não vai haver necessidade mais desse benefício. Mas há, na verdade ela não perde, por dois anos se ela tiver como aprendiz, há apenas uma suspensão. E se ela estiver como empregado, obviamente que daí ela já vai ter uma renda para se sustentar e aí sim o benefício é suspenso. Mas ao perder o emprego, né, ao ficar desempregada e voltar àquela condição anterior, ela vai fazer jus novamente ao benefício. Isso é importante esclarecer para que as pessoas também é, percam esse, esse receio de que ah, se eu for trabalhar eu vou perder o benefício que além do benefício, o que é, a lei almeja é a inclusão social dessas pessoas, é que elas se tornem realmente é, independentes, né, para que melhore a autoestima, para que elas possam realmente se ver como cidadãos. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Trabalho em Revista e até a próxima. Por nada, eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista, lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser